A Bethesda, que é o estúdio responsável por Fallout, que ano passado lançou Fallout 76, foi um jogo assim, muito esperado por muita gente, e que logo depois do lançamento teve várias decepções, tanto de desenvolvimento quanto de bug em si no jogo, né? É, e a gente agora teve a gota d'água, que foi uma assinatura específica para esse jogo, que impedia que certas coisas aconteceriam com você. É, muito, muito problema, muito né? Muitos problemas. Sou o Mickey, sou a Júlia. E esse é o TV Cores. cores. aniversário de um ano de Fallout 76 chegou, e aí eles resolveram lançar essa assinatura, que eu nem tava sabendo, porque eu achei tão absurdo quando eu descobri que eu achei que era mentira. É, é uma assinatura que faz muito sentido pra hoje em dia, pra quem não sabe, é um pacote que você pode pagar mensalmente ou anualmente, que ele te dá várias coisas que te adiantam dentro do jogo. Tem outros jogos que fazem isso, gente, eu até entendo. E sim, não é que eu não eu concordo, eu não concordo porque eu acho que várias assinaturas é meio desagradável e você já pagou o jogo. Mas quando você pensa, se o jogo fosse lançado hoje. E se você pudesse ganhar alguma coisa extra, cara, essa é incrível, mas assinatura, pra você poder fazer uma coisa assim, olha, tá tendo vários bugs, fazia sentido. E um ano depois, não faz mais sentido. E a Bethesda se colocou numa situação muito complicada, né? Porque Fallout foi um jogo que sempre foi uma coisa assim, player não teve nada offline, e de repente eles começaram, tiraram toda a questão offline, colocaram todo mundo, tendo que jogar com co-op, que é multiplayer e online, sem personagens não jogáveis, né? Então, sem nenhuma missão, sem nada que a gente via de Fallout, eles encheram muito o peito e não, vai dar certo, é um jogo bom e a gente sabe o que a gente tá fazendo e assim, o não foi, né? Mas o trailer tava muito legal! É, mas o trailer engana, né? Foi uma coisa eu acho que isso foi muito decepcionante, eu vou dizer realmente decepcionante porque eu fiquei assim, chocada, porque o trailer era muito legal, era realmente você com seus amigos, explorando assim o planeta depois de uma destruição com uma galera cheia de tanque, e ainda tinha uma parada que assim é, obviamente um, o ser humano não é um ser humano bom, e ainda tinha várias mísseis nucleares que não foram ativados então você podia, tipo, sacanear as pessoas a gente acabou de listar várias coisas aqui que seriam incríveis se o jogo tivesse sido pensado para isso só que assim que saiu, a gente percebeu que era tudo focado em microtransações, era sobre dinheiro, era sobre mais lucro, e a parte do jogo que realmente importava, não tava sendo tão bem trabalhada e ninguém falou da história, até agora eu não conheço não ninguém que jogou e falou, não, tem umas paradas legais, você tem um caminho não, é sem graça é você ser jogado no meio do apocalipse e falar assim tá e a crise existencial, como é que anda? é porque você não tem nenhum, tirando as pessoas que jogam com você você não tem nenhum tipo de personagem que faça alguma história andar você só tem algumas missões, algumas coisas assim pra fazer muito genéricas e não tem nenhuma história modo história, é algo que Fallout sempre foi muito, muito, muito bom. bom fazer foi o forte da história, né? E quando eles tiraram isso, a gente foi com o um pé atrás, a gente acreditou muito no que o estúdio estava falando e agora essa decepção. E não, ajudou todo esse pacote de assinatura que não é barato lá nos Estados Unidos, veio com vários bugs na parte realmente legal, que era a arena, e você poder encontrar com os amiguinhos, e a parte de dinheiro aqui realmente estava funcionando. Eu fiquei, assim, eu fiquei eu fiquei, chocada, porque eu falei, não, tudo bem, agora essa galera pelo menos vai se divertir Porque o jogo vai estar assim, melhorado, não, você gastou dinheiro, você ainda perdeu coisas É muito triste a gente perceber que uma empresa grande dessa, que a gente gostava muito do trabalho que ela fazia E é muito complicado a Bethesda chegar e sujar todo o nome, toda a ideia de DLC Que é algo que muita gente tem muito preconceito com, né? Bom, não posso falar nada porque eu sou uma dessas pessoas E assim, eu admito, os DLCs da Bethesda são bons eu joguei Fallout 4, eu gostei do DL6, eu joguei Skyrim. Gente, eu posso andar num dragão. Quando você dá um dragão pra sapatão, você ganha sapatão. Quando você dá um dragão pra qualquer pessoa, você ganha aquela pessoa. Pois é, então assim... Como é que essa galera que fazia uns trabalhos tão bem feitos... Sério, eu vi o Mickey montando armadura. Sério, não é uma coisa que acontece. Então assim, eles faziam um trabalho muito bem polido, muito bem produzido, muito bem pensado, pra chegar e fazer... Assim, é vergonhoso, sabe? É. Eles entraram num modo assim, num terreno muito desconhecido pra eles que era o online, e eles não pensaram numa experiência boa para o usuário num jogo online. Eles pensaram tipo putz, a gente tá no online e agora vamos lucrar aqui dentro. Não é ideia. E, de novo, gente, a gente sabe que que uma empresa, a gente sabe que a gente precisa de lucro, a gente tem que pagar as contas no final do mês. Só que você só chegar e focar numa coisa e descartar toda a experiência de usuário, ninguém que é quem você aquela. quer chegar, né? Ninguém vai querer aquela, ninguém vai querer aquela, a gente não quer aquela. A gente não quer. <risos> assim, pra eu chegar aqui, pelo menos com um certo resto que vocês não fizeram direito, e vamos ter, assim, eu não vou dizer que vocês não tentaram, mas um pack com 60 GB não dá. Não dá, não é, não é coerente. É. Começa a fazer um trabalho direito. Hein? O que a gente espera, né? Que com essa nova geração de videogames e jogos, existem atualizações que podem ser feitas por Wi-Fi, que a gente não precisa ir na loja e pegar uma edição nova. Então, assim, a BT já tem a chance de fazer algo bom sobre isso, aprender com seus erros, mesmo após um ano e mesmo após toda essa escolha completamente errada de assinatura dentro do jogo, né? Mas a gente espera que possa ter. Erros sendo consertados, e a gente poderia ter aquela beta que assim, enche meus olhos pelo menos com o Skyrim, com o Fallout 4, que é incrível, né? E assim, a gente não pode negar que isso é bom e isso acontece. A gente gosta muito de No Man's Sky, mas quando foi lançado era meio ruimzinho. Um ótimo exemplo, né? Sabe? É uma realidade. Se você prestar atenção nos seus usuários e se você entender como é que funciona o, o seu jogo em si, você tem ele ali. Você pode melhorar ele. Você só tem que ouvir as pessoas que estão usando, porque é elas que tem que agradar. Mas tem uma coisa no mundo que dá pra fazer, gente, é melhorar. sempre sempre tem como melhorar. E a gente também quer melhorar aqui um pouquinho nos nossos likes, né? Vamos ajudar aqui a aumentar um pouquinho os likes desse vídeo. Se ver também se não é inscrito e apertar Isso. o sininho. Muito importante pra notificação de vídeo novo. Não esquece, gente, toda terça, quinta e sábado a gente tem vídeo novo aqui no canal. Se vê na próxima, uhum. né? Tchau, tchau. tchau. tchau.